Bem, eu sou Mauro Pires, sociólogo e analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E nós vamos falar sobre a política de combate ao desmatamento que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos. Felizmente, ao, ao longo dos últimos 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir a perda de florestas, especialmente na Amazônia. Saímos de um patamar muito elevado, de 27, quase 28 mil quilômetros quadrados, e em 2012 chegamos a 4.500 mil quilômetros. Em 2013, houve um aumento, demonstrando que o problema não está definitivamente superado, e que, portanto, é necessário cada vez mais o engajamento dos órgãos públicos, dos governos estaduais, dos municípios da sociedade civil e, sobretudo, daqueles que detêm florestas em suas, em suas propriedades, em suas postes. Daí a importância de trabalhar de forma coordenada e evitar que esse problema se, se prospere na região e, e, e leve a, a, a dificuldades para a própria sociedade. A Amazônia pode ser desenvolvida, mas é preciso considerar também a importância das suas florestas.